Vinheta de abertura TV Minicom Apresentadora Andréia Xavier rádios comunitárias com autorizações vencidas devem se preparar É que o Ministério das Comunicações fixou prazo para a renovação das outorgas É só até 30 de novembro Acompanhe na reportagem de Renata Maia Um instrumento para reunir a comunidade Essa é a principal função da rádio comunitária Esse tipo de veículo foi instituído por lei em 1998 Agora chegou a hora de renovar as outorgas. As primeiras autorizações para rádios comunitárias saíram entre 1999 e 2001. Elas valiam por 10 anos, mas até então não havia uma norma para renovação das autorizações. Por isso, as rádios continuaram funcionando de forma provisória. Agora já existem novas regras e um prazo importante. As rádios têm até o dia 30 de novembro deste ano para entrar com o pedido de renovação da outorga. A medida vai atingir quase 600 rádios comunitárias de todo o país. O secretário de Comunicação Eletrônica lembra exatamente o, o que, que traz a nova. Eletrônica, Genil, a estabelecer prazo até 30 de novembro para que aquelas entidades que não apresentaram pedido de renovação apresentem e que nós consideremos ah, tempestivas aquelas entidades que apresentaram fora do prazo. E é importante dizer, o Ministério não irá mais prorrogar este prazo. As rádios que não entrarem com o pedido de renovação correm o risco de ficar sem a autorização do Ministério. A nova regra simplificou o processo de renovação. Agora, a análise será apenas de documentos, sem a necessidade do projeto técnico. Vinheta de encerramento, TV Minicom.